Olá a todos, eu sou o professor Robson Santos, sou doutor em design e mestre em educação, arte e história da cultura. Sou professor universitário, pesquisador de design e trabalho com abordagem de design thinking há cerca de 10 anos, sempre pensando o ensino de design e a aplicação no design. Foi aí que eu conheci a Priscila Contradi numa formação, uma oficina presencial. Na verdade, eu já paquerava essa abordagem há um tempo, olhando pela internet, os materiais, porque a Priscila é uma grande entusiasta da educação aberta e com isso todo o material é criativo-pômodos. E aí nos encontramos, tivemos a grata é, surpresa desse universo, o universo conspira em, para unir os sonhadores, e eu participei uma oficina presencial com ela esse ano. Saí de lá muito feliz por ver como que nós poderíamos abordar a educação pela ótica do Design Thinking. Posteriormente, eu fiz um curso online de formação de facilitadores para Design Thinking para educadores. E hoje sou um dos parceiros do Instituto Educativo Digital. O que eu posso dizer de tudo isso? Vale muito a pena nós pensarmos a educação de uma forma maior, de uma forma ativa, onde aqueles que são tocados pelas nossas ideias o fazem de forma participativa. Quando nós trabalhamos com DT para Educadores, nós permitimos que os nossos alunos sejam protagonistas dessa caminhada. E olha, a minha experiência em sala de aula, no semestre passado, com uma turma de produção multimídia, foi muito legal. Eles se empolgaram, participaram de todos os processos, buscaram o público-alvo, desenvolver as suas pesquisas e, principalmente, chegaram aos protótipos, saíram protótipos incríveis. Então, eu convido vocês para participarem conosco dessa abordagem aqui design thinking para educadores e fazer parte aqui da parceria com o Instituto Educa Digital com a Priscila, conhecer de perto tudo isso que é possível fazer com essa abordagem que transforma a nossa forma de pensar. Um grande abraço, esperamos por vocês aqui.